Eu sou a Luciana Paixão e vim aqui desejar as boas-vindas para você que está participando do grupo VIP da semana do design de interiores. Você está prestes a ter acesso ao conteúdo exclusivo da arquiteta e será a sua vez de aprender como criar ambientes incríveis para os seus clientes através do design de interiores. Iremos liberar quatro aulas com o nosso querido professor Alexandre Souza. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Semana do Design de Interiores. Professor Alexandre, é com você! Olá, bem-vindo à Semana do Design de Interiores. Meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto e trabalho aí com Design de Interiores. Também sou professor na área de Design de Interiores, na formação do curso técnico. E eu quero contar para você, nessas quatro aulas, pontos importantes que você precisa saber antes de iniciar qualquer projeto, antes de iniciar qualquer obra. Então, essa primeira aula aqui, eu preparei esse assunto que é o que preciso saber antes de iniciar um bom projeto de interiores. Então, essas duas primeiras aulas eu vou focar nesse assunto sobre o projeto do design de interiores. E nas outras duas aulas eu vou falar sobre o gerenciamento de obras. Então fica comigo aí que você vai conhecer muita informação importante aí, sequências que você precisa conhecer antes de iniciar qualquer tipo de trabalho. Então eu preparei aqui nessa primeira aula o assunto que é o que preciso saber antes de iniciar um bom projeto de interiores. Então vamos lá para o nosso primeiro slide muito bem então o primeiro ponto que eu quero conversar é sobre a importância de iniciar o projeto iniciar e todo o trabalho com o briefing do cliente você conhecer o perfil do cliente o que o cliente necessita as necessidades do cliente tá aqui em negrito né você precisa conhecer aí o que o cliente tem como objetivo porque é o que é ele que vai morar no espaço, é o cliente que vai é, utilizar ali no dia a dia o espaço. Então você precisa respeitar esse momento, alguns desejos do cliente. Nós não podemos ser profissionais da área de arquitetura e design que impõem o projeto. Então eu preciso conhecer bem o que o cliente deseja. É claro que o cliente já está te procurando porque ele tem confiança aí no seu trabalho, ele, ele já viu algum projeto seu, talvez, né, alguém já indicou o seu trabalho, então ele já tem uma certa noção do que vai sair o projeto dele. Mas, mesmo assim, eu preciso entender quais as necessidades do cliente. Às vezes ele tem uma necessidade de ter um espaço, né, aqui, ó, para quem se destina o espaço. Eu preciso entender, porque pode ser que eu tenha um espaço, um... um determinado quarto que não vai servir para um membro da família, ou eu tenho é, que conhecer a finalidade de cada ambiente, esse segundo item aqui. É, tem cliente que tem a necessidade de trabalhar dentro de casa, né? então eu preciso ter um espaço de trabalho dentro do, do apartamento ou dentro da casa, então eu preciso conhecer um pouco dele, né para saber o que, que eu preciso aí projetar no meu, nesse novo ambiente. Tá? Então, é, é de extrema importância a gente conhecer aí o, o cliente a fundo, porque é isso que vai dar direção para o nosso projeto, tá bom? Então, o segundo ponto é, é o programa de necessidades. O que é o programa de necessidades? Ele vai sair a, a partir do conhecimento lá do briefing, né? do, do perfil do cliente. Então, você tem lá o perfil do cliente já realizado, você vai desenvolver lá algumas perguntas na reunião com o cliente e a partir daí você precisa criar uma lista é, com os nomes dos ambientes que serão projetados com a área, o tamanho do espaço né e o que você pretende projetar dentro desse espaço então você pode colocar aqui ó alguns requisitos especiais, caso tenha alguma necessidade dentro desse ambiente que você precise trabalhar, observações, a área do ambiente, né? Então, é um, o programa de necessidades nada mais é do que uma lista, pode ser feito através de uma tabela também, eu acho que é até mais indicado, e você usar é, como uma referência para você. Né? Então, tudo isso, antes de iniciar qualquer tipo de desenho, você coleta o perfil do cliente, programa de necessidades, e aí sim você parte para uma próxima fase de projeto, que a próxima fase do projeto são croquis e desenvolvimento de ideias. É, eu queria deixar claro que eu não sou contra nenhum tipo de, de desenho através da informática, ó, como AutoCAD, SketchUp e, e outros softwares muito conhecidos também, para desenvolvimento de projeto. Eu utilizo eles, ensino esses softwares também, mas eu acredito muito no, no processo criativo através do croquis, da, do desenho rápido, do estudo ali rápido no papel, né. É, a partir desse primeiro estudo, aí sim eu transporto para o AutoCAD, para outro programa, o ArchiCAD, tem outros softwares aí, né, de desenho, e aí Começo a desenvolver os 3Ds, as perspectivas, mas eu não, eu não gosto de abandonar o primeiro processo criativo porque ele é muito rápido. Né? Então você consegue transferir é, do seu pensamento para o papel ali de forma muito simples e aonde você estiver. Você não precisa é, ter uma ideia em algum lugar, você não precisa tirar o notebook, abrir... Ou celular, algum tipo de aplicativo de desenho, você já desenha muito rápido em qualquer papel. É, Para mim, na minha opinião, nada substitui ali o traço rápido. Respeito muito também quem pretende desenvolver direto os projetos no softwares. Não tem problema nenhum. Eu só entendo que o processo criativo é mais rápido né, e é muito mais gostoso de projetar quando você desenvolve aí croquis e o croquis não é uma não precisa ser uma perspectiva fiel uma perspectiva muito detalhada né às vezes coisas mais simples né um croquis um layout feito ali à mão você pode utilizar o papel milimetrado também é uma forma muito interessante né de usar para fazer desenvolvimento do layout, onde você define ali as escalas, né, através dos quadriculados, do papel milimetrado. E me agrada, né, eu acho que é um momento muito produtivo o trabalho ali na mão, tá? Não precisa ser, como eu falei, não precisa ser nenhum tipo de perspectiva ou de layout muito detalhado, é uma coisa rápida, um croquis rápido. Volto a falar, respeito demais quem... É, também pretende e gosta de desenhar direto lá no software, tá bom? Então, passando esse, essa, essa etapa, uh, antes também né, de começar os desenhos de projeto e tal, é, a pesquisa, a pesquisa é muito importante, a pesquisa de materiais, a pesquisa de tecnologias, né? você é, visitar lá feiras, visitar... É, empresas, lojas, conhecer novas tecnologias. Existem várias feiras né, no, durante o ano aí que você pode frequentar para conhecer aí, é, novos materiais, novas tecnologias. E são feiras importantes. Tem lá, é, tem em São Paulo, Casa Cor, High Design, é, Feicon. Tem várias in, feiras legais durante o ano que você pode... É, conhecer novos materiais, e claro, tem a internet que você pode também realizar buscas, né, conhecendo aí novas tecnologias, tá, então é, é super legal você estar tá atualizado, você precisa estar tá atualizado, porque às vezes o cliente já vem com uma ideia para você, olha, sabe aquela, aquele material, e se você não conhece o material, fica muito chato, né, então você precisa conhecer aí novos materiais, novas tecnologias, antes de desenvolver os seus projetos. É, outro assunto, outro ponto interessante, é a inspiração em projetos. Aqui eu não estou dizendo que você deva copiar projetos, mas a gente também aprende a projetar é, observando, observando obras já executadas. Né? Então, gosto muito de ambientes onde trabalha lá é, com cores cinza, com um pouco de material é, rústico, no caso do cimento queimado, a, a mistura do cimento queimado com madeira, a, a iluminação artificial ou a iluminação natural, o aproveitamento dessas iluminações. Você percebe, é, observando projetos que já existem, né, como esse primeiro aqui, é, o valor que foi dado na... Na luz natural, né? Olha o tamanho dessa janela. Então, quando foi feito o projeto, ele teve essa intenção de que a, a janela grande, o vão é, grande, valoriza a entrada de luz natural e isso é muito legal num projeto. Então, cada projeto tem a sua particularidade, né? Então, você pode sim olhar, observar projetos e tirar referências daí. Não copiar projetos, apenas usar referências, tá? Então, a pesquisa e a inspiração ali de projetos estão muito ligados, né? Tá uma parte mais intelectual, uma parte sua, né? Onde você é, não precisa ficar com, em, em contato com o cliente falando que você está pesquisando, olhando outros projetos. Você simplesmente passa isso, tem isso como hábito, né? Você, no seu dia a dia, você já pesquisa, você já... É, observa outros projetos então é, é isso né? não, não depende, não, você não precisa fazer isso sempre antes de cada projeto, é uma coisa contínua, isso tem que fazer parte da nossa profissão, do nosso dia a dia E aí uma outra etapa, uma outra parte que eu preciso conhecer antes de fazer qualquer tipo de, de desenho né? é saber as etapas dos, dos projetos, o que eu preciso mostrar para o cliente o que, que o cliente precisa ver ali do meu projeto. né? Quando você vai numa primeira reunião com o cliente, o que você é, mostra para ele? Então eu preciso conhecer lá o, as etapas de projeto, que a primeira parte é o estudo preliminar. Que o estudo preliminar são ali os nossos primeiros desenhos, as nossas primeiras propostas. E pode não ser só uma proposta proposta, só um desenho, né? Você pode ter ali duas ou três propostas diferentes e dali você vai depois num próximo momento escolher uma delas. Porque se você faz e fica preso em uma proposta, só em um estudo, só, também não é legal, também não é ruim. Então, também é ruim, né? Então você precisa criar aí pelo menos duas opções, primeiro para você, depois para você mostrar para o cliente, tá? Então, essa primeira etapa, eu posso trabalhar aí com o desenho à mão, com uma planta humanizada, colorida também à mão, se quiser. Claro, aqui foi utilizado o próprio SketchUp, né, que é um software de desenho. E foi feito alguns estudos. É, a partir daí, eu tenho uma próxima etapa, que é o anteprojeto. O anteprojeto já é uma escolha. lá. Você vai selecionar dos estudos preliminares, você vai selecionar um, para desenvolver o anteprojeto, né? a melhor proposta, a que for mais viável, a que o cliente se interessou um pouco mais, você escolhe ela para desenvolver o projeto, o anteprojeto. E o anteprojeto, você vai trabalhar agora com um pouco mais de informação digital, aí sim entra o AutoCAD, entra SketchUp, entra renderização, né? é nessa hora que você vai vender a ideia do seu projeto. Não que você não fechou ainda com o cliente, você já fechou com o cliente, o cliente já te contratou, você já fez o estudo preliminar e agora você está trabalhando com o, com o anteprojeto. Então no anteprojeto você vai trabalhar, posso colocar isso já em imagem, formato digital, planta humanizada, perspectivas, perspectivas renderizadas e você vai mostrar ali materiais, vai mostrar... É, texturas, vai mostrar cores para o cliente. Então, esse momento aqui é onde o cliente já vai começar a entender bem melhor aí o seu projeto e vai aprovar o projeto. Tá? É, o anteprojeto ele também está ligado com o projeto final. Então, é, você mostra o anteprojeto para o cliente e ele vai acabar é, pedindo, talvez, algumas alterações. Você vai entrar em acordo com ele, quantas alterações serão feitas e depois você desenvolve o projeto final. Né? Então são duas etapas aí, que é o anteprojeto e o projeto, que é a entrega final para o cliente. Depois da apresentação do projeto, de tudo definido, que você já fez os desenhos, tem uma próxima etapa que é o projeto executivo. Então o projeto executivo ele é muito importante porque ele que vai definir detalhes do seu projeto, ele que vai mostrar... Eh, materiais, vai indicar início de paginação de piso, por exemplo, né? vai mostrar onde serão instaladas luminárias, onde serão instaladas eh, pontos de tomada, de interruptor, então tudo isso eu coloco de forma digital e mostro num papel muito mais para marceneiros, gesseiros, eletricistas e aí assim por diante, pedreiros, né, que vão trabalhar na sua obra, do que para o cliente. O cliente até pode ver esse trabalho, é importante ele conhecer o projeto executivo, ele ver esse projeto executado, feito, mas é um projeto que eu geralmente levo para obra, imprimo e colo nas paredes, colo em algum lugar onde, é, ou monto algum tipo de caderno de obras para consulta. Por quê? É o que vai para execução dentro da obra. É o projeto executivo que vai para marcenaria. Então, esse trabalho, esse processo, ele precisa ser executado, precisa ser feito. É muito importante o projeto executivo. Se você não tem um projeto executivo, não vai sair conforme o seu projeto. Vai sair conforme um instalador ou conforme alguém que está instalando um... Um piso, por exemplo, ele vai colocar do jeito que ele acha mais interessante. Né? E não é o jeito que ele, ele acha mais interessante, é o jeito que você projetou. Então o projeto executivo é indispensável. Quando eu faço um, um projeto completo e eu não vou tocar a obra, não vou acompanhar, fazer o gerenciamento de obras, eu preciso imprimir todo o projeto executivo e fornecer o projeto executivo para quem vai executar todo esse trabalho. Tá? É, normalmente quem faz o projeto acaba pegando e fazendo gerenciamento de obras, mas tem profissional que não trabalha aí com gerenciamento de obras, então precisa desenvolver o projeto executivo da forma mais detalhada possível para passar isso para o é, pro próximo profissional que vai trabalhar. Para que não haja dúvidas na hora da, de comprar material, para que não haja dúvida na hora de instalar... É, peças de instalar marcenaria, na hora de instalação de pisos, né? Então isso tudo precisa estar tá bem detalhado, precisa estar tá bem desenhado, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte, a nossa primeira aula, o que você precisa saber, isso é indispensável para para você conhecer o que precisa ser feito antes de desenvolver qualquer tipo de projeto. Na próxima aula eu quero contar para você sobre princípios para desenvolver um bom projeto. Aí já é na parte de criação, né? na parte de desenvolvimento do projeto. O que ferramentas eu posso utilizar para começar o meu projeto, o meu, os meus desenhos. Tá bom? Então nos vemos aí na próxima aula e até mais!